Fala, meus manos! Beleza? Adriel, DNG, quem vos fala? E hoje, mais uma vez, estamos aí para mostrar para vocês três jogos de graça para vocês. É isso mesmo. Três jogos de graça, beleza? E garimpando a internet, eu encontrei esses três jogos aí, tá? Esses jogos são muito bons e eu vou falar uma coisa para vocês. O terceiro jogo é o melhor jogo da série, tá? É o melhor jogo dessa série aí, desses três games graças. Bom, então, sem mais delongas, bora pro primeiro jogo. To Hell With It é um jogo no estilo hack and slash em terceira pessoa, onde você joga como Aila, que se encontra lutando pelos reinos mais obscuros do submundo, em uma aventura no estilo descendo a toca do coelho, para recuperar o seu gato roubado. O game foi desenvolvido pela Wimp Imp Games e lançado na Steam no dia 28 de abril de 2021 e roda na maioria das escovas de dente gamer que você tem por aí. E para encontrar o gato roubado, você deverá lutar em vários distritos de uma cidade infernal e procurar por pistas para desvendar os segredos do inferno e quem sabe encontrar o bichano. Com a personagem principal, você irá conhecer alguns habitantes do inferno e quem sabe fazer amizades para obter pistas para encontrar o felino. A história desse jogo tem um enredo um tanto quanto humorístico e surreal, e vale a pena a gameplay desse jogo para dar umas boas risadas. Lembrando que o link desse jogo e de todos os outros jogos eu vou deixar no comentário fixado aí. E o segundo jogo é o Presidium. Presidium é um jogo de plataforma em terceira pessoa no estilo speedrunner, ambientado nos telhados de uma cidade futurística. O game foi desenvolvido pela Shieldwork Studios e foi lançado no dia 28 de abril de 2021 na Steam. Esse jogo roda na maioria dos PCs da atualidade, pois conta com configurações médias para rodar ele. Presidium é um jogo onde você deve percorrer a cidade com a ajuda de um escudo tecnológico super avançado que pode criar campos gravitacionais flutuantes para lançá-lo para frente. Esquive-se e bloqueie as torres enquanto elas tentam te atordoar e te desacelerar. Você deverá se mover o mais rápido possível através do nível para definir o seu menor tempo. Joguei esse game por um tempo e gostei muito da experiência. Você deve baixar o jogo e compartilha com a gente também. Se você baixar, você compartilha com a gente o que você achou desse jogo. E o terceiro jogo é Tonight We Riot. Tonight We Riot está de graça na GOG.com, onde você deverá pesquisar sobre o jogo ou encontrar o banner no meio do site e clicar em Get It Free. Você tem até domingo, dia 2 de maio de 2021, para resgatar esse jogo de graça no site da GOG.com. Lembrando que esse jogo, na data de hoje, está custando R$ reais na Steam. Tonight We Riot é um jogo que se passa em um mundo em que a elite rica controla a mídia e as eleições e controla também a vida da classe trabalhadora, e teremos que fazer uma escolha entre aceitar ou lutar por algo melhor. O game não conta somente com um herói, você jogará com pessoas de um movimento revolucionário, cujo bem-estar irá determinar o sucesso da revolução. Baixem e instalem esse game e conte aqui nos comentários o que vocês acharam desse jogo. E aí pessoal, o que vocês acharam dos games de hoje? Deixem um comentário dizendo o que acharam. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar um comentário. Isso vai ajudar muito no engajamento do canal e assim vou continuar trazendo mais conteúdos gratuitos para vocês. Tamo junto galera, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, obedeçam o papai e a mamãe e até o próximo vídeo.